Tchau, eu sou a Ana Paula do Itália Guana Paula e nesse vídeo eu vou te dar uma dica de um lugar muito bacana que você poderá visitar quando estiver aqui na Itália. Lembrando que eu tô aqui para te ensinar italiano e por isso o método que eu vou usar nesse vídeo será passar cada informação, primeiro em português e logo em seguida em italiano. Bora? Já pensou em se aventurar fazendo um percurso em que você caminha nas passarelas, pontes tibetanas, túneis e tirolesas, de uma árvore a outra 12 metros de altura? Hai mai pensado de aventurarte em um percurso em cui cammini tra passerelle, ponti tibetane, túnel e tirolese, alti 12 metri? Se você estiver na região central da Itália, em Abruzzo, isso é possível no maior parque de aventuras da Itália, que conta com mais de 250 jogos suspensos entre as árvores, localizado especificamente em Guardiagrele, na localidade de Piana delle Mele. Cessei, nella regione centrale d'Italia in Abruzzo, Questo è possibile nel parco avventura più grande d'Italia, con gli oltre 250 giochi sospesi tra gli alberi e si trova specificatamente a Guardia Grele, in località Piana delle Mele. Chi può di se Chi si può avventurare? Crianças a partir de 2 anos de idade até adultos sem limitação. Bambini dai 2 anni di età in poi compresi gli adulti senza limiti d'età. Come funziona? Come si svolge? Hanno cinque percorsi differenti basati na idade e altura do partecipante. Ci sono cinque percorsi diversi in base all'età e all'altezza dei partecipanti. È necessario ligare e riservare a vaga. È necessario chiamare il parco e prenotare. Chegando lá no horário pré-estabelecido, os participantes se apresentam, pagam o bilhete e recebem todos os equipamentos de segurança, bem como explicação técnica sobre como colocar e usar os equipamentos e percorrer o caminho de aventura suspenso em total segurança. O percurso é feito com monitoramento de operadores qualificados e participantes menores de idade precisam do acompanhamento de um adulto. Bisogna arrivare nell'orario prestabilito, presentarsi alle casse, pagare il biglietto e ricevere tutta l'attrezzatura di sicurezza, l'attrezzatura di sicurezza, poi seguiranno delle spiegazioni tecniche su come indossare e utilizzare l'attrezzatura e su come utilizzare i giochi sospesi in totale sicurezza. Il percorso è fatto sotto la guida di operatori qualificati. I minorenni, os menores di de idade, devono essere accompagnati da un adulto. O prezzo varia di accordo con il percorso, che sono 5, baseando la idade do partecipante. Il prezzo dipende dal percorso scelto in base all'età del partecipante: 2 a 3 anni 8 euro, 2 a 3 anni 8 euro. 4 a 7 anos 12 euros, 4 a 7 anos 12 euro. 8 a 9 anos 14 euros, 8 a 9 anni 14 euro 10 a 12 anos 16 euros, 10 a 12 anos 16 euros, 13 em diante 20 euros, 13 em poi, 20 euro E são disponíveis pacotes mais econômicos para grupos a partir de 10 pessoas. São disponíveis coates mais econômicas a a partir de 10 participantes. Quanto dura? Qual é a duração? A aventura em meio aos brinquedos suspensos dura três horas. Após isso, os participantes podem aproveitar da natureza no parque ao redor gratuitamente, passeando pelas trilhas ou descansando, conversando, brincando, fazendo merenda na área picnic, que é dotada de mesinhas, guarda-sóis e bancos. L'avventura in mezzo ai giochi sospesi tra gli alberi dura tre ore, dopodiché i partecipanti possono godersi la natura del parco circostante gratuitamente, passeggiando tra i sentieri o riposandosi, chiacchierando, giocando, facendo merenda nell'area picnic con tanto di tavolini, ombrelloni e panchine. Ehi, devo vantaggi di partecipare a questa avventura? Ti è venuta voglia di partecipare di questa avventura? Me conte o que você achou desse parque. Se gostou dessa aula de italiano informativa, me siga. Raccontami me a tua opinião sobre este parque e segue-me se te é piaciuto este vídeo.